Terminado o tempo litúrgico do Natal, iniciamos um outro período celebrativo, o tempo comum. Neste tempo que se inicia hoje, com a festa do Batismo do Senhor, corresponde aos domingos que não fazem parte dos ciclos litúrgicos da Páscoa e do Natal, em que celebramos os grandes acontecimentos da vida de Jesus, que fundamentam a nossa fé. Assim sendo, no tempo comum, temos a oportunidade de escutar, a partir da vida cotidiana de Jesus, a boa nova da salvação. Dito isto, o Evangelho de hoje apresenta-nos a concretização da promessa de Deus. Jesus é o Filho muito amado do Pai, que se tornou homem para caminhar lado a lado conosco e, desta forma, orientar-nos para uma vida em Deus e com Deus. Senhor, nós recebemos uma vida nova pelo batismo, mas ela é facilmente enfraquecida pelo pecado. Por isso, te pedimos auxílio para podermos alcançar a vida em plenitude que viestes oferecer à humanidade.